Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à família SWA. Me chamo Sucena e hoje eu vou trazer uma receitinha para vocês e mostrar todos os valores de cada ingrediente. Bom, hoje nós vamos fazer o espaguete com salmão ao molho branco com uma pitadinha de limão siciliano. Vamos para os valores dos ingredientes. O limão siciliano, R$ centavos. espaguete integral R$ centavos. salmão cada pacotinho R$ 3,75, molho branco R$ 1,99, queijo R$ 1,75, vinho para a gente fazer um acompanhamento para a gente ter aí de sobremesa, um Kinder Bueno por R$ 1,99. Colocando o macarrão aqui na água quente já. Enquanto o macarrão fica fazendo, a gente vai selar o nosso querido salmão. Vou selar o salmão agora na frigideira. Eu vou jogar uma pitadinha de sal e temperar também com páprica o nosso macarrão já está quase pronto e agora que o salmão já está todo desfiadinho conforme você vai fazendo ele vai ficar desfiadinho e já está dourado a gente vai colocar o um molho branco Oi. Agora eu vou diminuir um pouquinho do fogão. E vou jogar um pouquinho de pimenta para dar uma temperadinha. Nosso macarrão já tá pronto e agora pra gente finalizar o nosso molho branco, vou colocar três fatias de queijo. Vou usar um limão siciliano. Peraí que tem que secar duas mãos, hein? E pra gente finalizar o nosso molho, eu vou dar uma raspadinha no limão siciliano. para dar aquele gostinho diferente. Bom, a nossa receita ficou pronta, o nosso prato está lindamente, maravilhoso, pronto para se deliciar, né? E com essa receita ficou aí em torno de 20 euros todos os nossos ingredientes, tá? O prato serve até 5 pessoas. Bora se deliciar agora? Vem comigo! E aí, me conta, vocês gostaram da receita? Se você gostou, eu quero ver você fazendo essa nossa receita, tá bom? E marca a gente aqui porque eu quero acompanhar tudo de pertinho. E se você gostou desse conteúdo aqui, comenta aqui embaixo porque a gente vai trazer mais receitas para vocês.